We put him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you. You saved me, too. You would have drowned. It's fine, I'm okay. for what it's worth. I'm really glad we spotted you. Oh well, that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. We're be really happy you didn't kill me. Hey we're gonna kill <laughs> <camp. laughs> <laughs> <We'll> again. <be coming laughs> that was intense. You cool? Yeah. Let's go find that radio. Pegada. Ah, oh, esse Henry, velho. Pior que eu entendo o ponto dos dois, mano. Entendo o ponto do jogo e do Henry. Tipo, o que ele falou, né? O Henry falou que voltar por ele seria arriscado do Sam. Não entendo essa parada, né? Porque o Sam é irmão dele, e aí. Realmente, se ele voltasse, seria ser arriscado no Sam e tudo mais. Então dá pra entender os dois lados, sabe? não tem como eu ficar, não tem como ficar bravo com o Harry por causa disso, porque dá pra entender o, o motivo dele ter feito isso. E como ele mesmo disse, se fosse a l provavelmente o João faria a mesma coisa. pegar o gibi e a nossa do capitão nossa do barco bem a nota. Nosso barco. Bem, parece que não posso continuar a evitar o caos e a destruição. O meu tempo no mar chega ao fim. Tenho poucas provisões e este barco já viu dias melhores. E sabem o que mais? Isso tinha de acontecer, mais cedo ou mais tarde. Acho que chegou a hora de ver o que resta da humanidade. O que é que pode correr mal, não? Se por acaso encontrar o meu esqueleto, por favor, não pisem no meu, no meu crânio. Obrigado. Ixi. Antipartículas. Seven Starlight. Antipartículas. Antipartículas. E Bronze. Antipartículas. Depois de um erro de navegação ter feito a Von Neumann saltar para a coroa de uma estrela anã Branca, o louco. Uh, os estragos são extensos e a tensão entre membros da tripulação é alta. Com o um dispositivo que os tornava invisíveis destruído, a nave é obrigada a esconder-se numa maternidade. De estrelas das proximidades. Depois do seu erro, a tripulação não voltará facilmente a confiar na doutora Daniela. Mas não temo, não tem muito tempo para decidir o que fazer. O tempo, tal como o oxigênio, está esgosta, esgo, está se esgotar. Atrapa, pira a fita. Tem algo que eu tenho bastante. Isso, aqui um não. Pulo, Não avogado. Tem algo que eu tenho bastante. Eu tô full fita... E full açúcar Tá, então, na verdade, por enquanto eu vou deixar assim Se eu achar outra fita ou outro açúcar, daí né, eu faço as coisas que tem por Ai, acabou minhas balas de 9mm, mano, não é a minha melhor arma Eu só jogo de pistola nos jogos né? Qualquer jogo ah uh, qual é uh, Josh Scheffler 127 É pra cá que eu tenho que ir pra passar? Não, né? Não veio atrás Acho que eu me lembro A entrada que tem aqui é só no online, é só no online Ae! pistola no milímetros, moleque! Três, mas dá... tá pro gasto Porreiros. São porreiros. Que, que, que caramba isso significa? I got foot yacht. No. Sarcasm. Making progress. Hey, Ellie. I think we found something. Let's go see what it is. Eu ainda não explorei essa parte. Que pode ser que tenha alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá, não parece ter nada sinceramente Pra cá Pra cá vai dar no mesmo lugar daquele ali né Tenho certeza Vamos lá Viu? Sim, eu que isso vai o caminho. Será que Wish? Não, não. me uma com isso. Calco. A coceira é... Deu, não sei. Vamos fazer Vamos vamos Agora fecha ele, Joe. Nossa, eu sequem as lanternas. Que também foi sentido, na verdade. Ah, isso aqui é cheio de infectado, velho. Nossa, aqui tem uma parte que, puta merda, mano A parte que eu fico junto com o seno Nossa, ela é cheia de infectado Álcool, eu, tem alguma coisa que eu tô full, álcool e full, outra coisa? Não, aqui precisa de trapo Os que eu preciso de álcool, eu preciso de trapo E trapo eu tenho metade Então não, eu não vou fazer ainda Não ainda Vai ter uma engrenagem, engrenagem, engrenagem, engrenagem. Na verdade, acho que eu vou fazer sim. Robert Rigetti, Olha, ah, isso aqui é italiano, eu acho. 209. Eu acho que eu vou fazer sim. Eu tô full live. Estou full live. Então. Nossa, eu achei que era um avião passando aqui na vida É a música do jogo. Tá, então eu vou de molotov. Cadê? Nice. Oi Ellie. Quando eu aponto a lanterna é pra ela ela virar a cara. Olha só. Alright, we'll check this out. Dividir pra conquistar. I'm not a fan of this place. Me neither. Agora ela não tá virando a cara, só pra mim tentar comprovar minha, minha teoria. um banho. De água. Água é com certeza limpa. Tá, ele vai passar por ali. Uh -huh. If you can get it open, I can crawl through and clear that door. <coughs> oh, that is a big rat. Eu tô com 60 Caraca, velho, nossa Explosivo Fita Uma coisa que eu faço com fita Tem esse aqui Ah, vamos lá Susto, achei que fazer com fita temos oh, Ou 50 peças Depois eu pego o bilhete se é a última coisa que eu pegar Temos açúcar É só isso que eu faço com açúcar Mas eu nem uso essa bomba E vamos ler a nota do esgoto Do It também Estive fora alguns meses E o mundo não perdeu tempo E descambou Nossa, descambou Em todo lado há infectados E não infectados A tentar matar-me ah tá, em todo lado há infectados e não infectados a tentar matar-te. A humanidade volta a fazer parte da cadeia alimentar. Estou um bocado chocado por ter sobrevivido tanto tempo. Este esgoto parece ser seguro, é fácil de defender, com entradas e saídas limitadas. E, se alguém estar aqui, posso despistá-lo no labirinto. Posso não ser forte, mas sou rápido. Talvez tenha de esperar aqui embaixo, até que tudo se resolva lá em cima. Acho que me vou tornar um rato dos esgotos durante algum tempo. Deseja-me sorte. Ish. Tá. Então, por enquanto, nesse momento, a gente ainda tinha chance de encontrar o Ish uh, querendo fugir da gente. Mas, mais pra frente a gente descobre que ele já foi desse pra melhor. Não tem nada, né? Tem um banho banho em água muito limpa, provavelmente, né? Água verde! Ah, tá. Aqui tem esse puzzle aqui. Que eu acho que eu lembro como é que se resolve. Aqui não vai abrir, né? how there no's jammed I can't swim that makes sense Alright, right how do we get across i guess we gotta figure something out hey this thing's on some kind of track maybe there's a way we can use it how about life huh hum, hum. Look, a um generator. Tinha, o que eu tinha que fazer aqui embaixo? Ah, isso aqui. Henry, give it a shot. Instalador. I'm look. You keep an eye out. Acho melhor matar, então vou tentar dar um cheirão na cabeça dele. Fita e lâmina. Beleza. Tá quase tendo 30 minutos de novo. Tem que tá o pallet e já escutei o instalador ali. Incrível que o instalador é... sonoplastia? <risos> sonoplastia. O instalador tem a localização e não escutou isso, né? Eu posso tentar matar ele com Marco? Um oh, Perdi duas flechas, mas tá aí. Oh, não perdi uma! Ok. Nossa, tem muito suprimento aqui, doido. Tá, trapo, trapo. Explosivo tofu. Tem coisa explosiva. Explosivo? Tem isso aqui. Eu já faço. Deixa eu pegar a nota. Nota de trocas. Ontem conheci algumas pessoas que não quiseram matar-me imediatamente. Chocante, eu sei. Trocamos algumas provisões e seguimos os nossos caminhos Tinham crianças com eles e pareciam bastante assustados Quase eles falei deste lugar E se forem como os outros E se? Sabes que mais? Não quero saber Para que sobreviver se não temos alguém que se ria das nossas piadas párvulas? Amanhã vou procurá-los para ver se querem juntar-se a mim Ixi Beleza Então nesse momento a gente descobre que talvez tenham mais pessoas do que apenas o Ish aqui dentro a gente sabe que elas estão todas mortas. Opa, tem cinco. Oi. Oi. Still in one piece. Conveniente também ter um pallet aqui. Ah, eu não posso esperar para pegar o primeiro lugar. Eu tenho que pegar a primeira viagem. O generator ainda tem um pouco juice. Não vai nada. Vai, Joe. Ele não corre. Ah, é. peguei a primeira viagem. Deve tenha que ficar esperando o Henry. Tudo bem aí, irmão? Oh, pro player, pro player. Yeah, Não, Pro player, pro player. Três das ferramentas, nice, finalmente. Tem 65. e cinco, nossa. Daqui a chega em mesmo. Oh. Bela armadilha. Sort of alarm. Não ouvi nada. Alguém usa aqui. Não parece que isso o caso de uma. É uma bela armadilha. Sem é Uixe, right, so... arma nova mini caçadeira. Tá, só okay. que ela nem ferrando pra ficar no lugar do pistol. Eu não sei se eu coloco ela no lugar do revólver ou oh, deixo o revólver aqui. Não, qual que é o lugar do revólver? Aquela da mais estrago de perto. Seria mais interessante ter ela no lugar de volta. Ah, barata! Isso quer alguma coisa daqui, velho. Ai, a gente quer já passar. Ah, eu perdi a cena do jogo de futebol. Opa, manual. Material de leitura: Manual de Minas, Volume 1. Melhoramento raio de raio explosivos instantâneos, recipiente. Isso aí. Tá, temos trapo e fita. O que eu posso fazer com trapo e fita? Explosivo e coisa. Não, não posso fazer nada com trapo e fita. Fala, deixa eu 70 conto. Tesoura. Trapo de novo. perdi a cena de jogar futebol. Explosivo. É isso aí. O que vocês estão fazendo? aí. Pô, oh, louco! coisa é possível. Tá. Agora continuar aqui vai ter... Nossa, é coisa louca, mano. Então já vou ficar preparado aqui. Eu vou trocar. Pronto, porque daí dá 12, eu posso passar peça essa aqui. Acho que eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que colocar aqui, eu tenho que colocar isso aqui. Aqui eu tenho que colocar essa aqui. E aí, dessa aqui, eu passo rapidamente para essa aqui. É morreu. Ai! <risos> Ele é um break. I guess we know what happened to these Beleza. de mini caçadeira e munição de 9mm, Caraca, absoluto. Nice, eu adoro 9mm. Ok, bora lá. Uhum. Pá, uma nota do colhedor de chuva. Ô, oh, louco, que da hora a máquina. Olá, Susan. Só queria deixar uma mensagem para dizer que esses colhedores de chuva foram uma grande ideia. É muito bom poder escolher, recolher água sem sair de casa. Espero que não te importes, mas uma umas pistolas de água aos miúdos, por isso, claro, que passei o dia encharcado. Ah, se não quiseres que tenham pistolas, diz-me e, conf, e, e confisco confiscoas. Vemo-nos logo à noite, ao jantar, mas aviso-te já. O Kyle está a fazer o rolo de carne, especial outra vez. Ixi. Ixi. Nossa, isso aqui é genial, cara, para coletar, coletar água. Na moral. Dinhas, dinhas. Tá, temos álcool. Opa, tem duas munições de minha caçadeira que já tá um pouco carregada. Toalha. Opa. E é isso aí. Epa, deu 30 minutos de gravação? Espera aí. Ok. Vamos continuar. Nossa susse rato doido. Tá, não tem nada. Engrenagem, engrenagem, engrenagem. Peças no caso. Isso aqui é? Achei que ia ser com faca, mas não é? Ok. Nota do encurralado Estamos presos Acho que todos os outros estão mortos Alguns dos pequenos estão comigo Tenho infectados a bater na porta Não sei quanto tempo vamos aguentar Se o Wish e os outros estiverem vivos Talvez consigam chegar aqui Se chegar a isso Garanto que seja rápido Caio. Ixi. Jesus. São 5. Quanto que eu tenho agora? 75. Oh! Temos um machete! Ah, eu não sei se eu pego, cara. O meu tem muito mais duração que ele. Eu sei que cada um desses golpes aí é uma kill. Mas eu não sei, doido Eu acho que eu não vou pegar Eu não vou pegar They didn't suffer Bora lá, então Aqui que a gente se separa E trapo, trapo. Could be. post. Maybe there's another way to get there. ir pra cá e aí tudo vai ficar ferrado. Agora tem perseguidores. Yeah, cool. That was me. I must have triggered some kind of safety game or something. Henry, if eles vão conseguir levantar uma porta de 37 no lado. Dois caras. Só. Só agora. Yeah. I mean, like hey, this thing budget, Henry, safe tá deixa isso pro, pro vídeo de erros. You're gonna Yeah, yeah, I mean. All right, come on, kid. Let's see if we can tesouro para fazer aquilo. Ah, o problema disso aqui é que tem perseguidor, doido. Stay odeio o perseguidor. Eá, yeah. para Ai. Esse é Temos um lá Provavelmente vai aparecer ali naquela coisinha E tem outro ali Ah, droga, podia ter matado Temos mais um Eu acho que é o último, espero também Eu não preciso gastar uma flecha pra matar ele não Seria o último <risos> esperando que ele seja. <risos> Nossa, eu quase caí nessa, doido. Foi quase. Bataram um perseguidor pelas costas com uma morte furtiva. Entendi, entendi. O caçador torna-se a presa. Tá lá. Esperando que esse seja o último. Perseguidor também. Ah, nem vem. Ai, ah, tem um instalador! Os instalador não estão tá fazendo barulho, o que, que é isso? Qual que é o sentido disso? O instalador se chama instalador porque eles fazem barulho, mano. Qual que é o sentido que eles não estão tá fazendo nada? O precedor está fazendo mais barulho que o instalador. Não faz sentido nenhum. Olha isso, ele não está fazendo barulho. Estou tá dando mudo. Caraca, quanto bicho tem aqui, velho? Está aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Ah, velho. Ah, velho, eu ataquei primeiro, mano. Vai, Joe! Se ferrar, tá tirando. Sai aqui. Ah! going. O salvador não tá fazendo barulho, né? Isso faz muito sentido. Estalador, que se chama estalador Porque ele faz estalos Não fez nenhum estalo Prioriza a faca Agora vamos fazer um desses Mano, eu tava conseguindo escutar O perseguidor Que são os, os monstros mais Ah, uma faca merda então estava conseguindo escutar os perseguidores, que são os monstros mais silenciosos do game e os instaladores não, porque eles simplesmente não estavam fazendo barulho. E os instaladores são os monstros que fazem barulho. Os perseguidores não, tava tudo ao contrário. Eu não precisa de açúcar, não faça nada com açúcar, aquela bomba de açúcar é horrível. Só serve para o hospital mesmo. Opa! É nóis. Tá, vamos lá. Trapo. Ah, eu tô pensando em usar a vida. É, mas que nem eu fiz a faca lá e não precisava, né? Vou dar uma olhadinha, se não tem um kit médico por aqui, ou coisa que aumenta a vida. É, não tem. Então vamos lá, um pegar isso aqui, desenho de criança. Danny e Ish our protectors, nossos protetores. Usei criei catei. Nice, bora lá. Bora continuar pezinho, Pezinho. Beleza. Eita! Joel, that's them! Oh thank God! É melhor <tos> correr, correr, correr, correr! Correr, correr, correr, correr, correr! Correr, correr! Bora, bora, bora, bora, bora. bora, é coisa aí, Vai, vai, vai. É só tirar um negócio é. daqui, gente. É uma grade. E, what? Soap, what the hell are you we'll right, o Bora bora bora bora bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Ai, merda, eu perdi, perdi o cano, velho. O cano PVC doido. Ai, eu não preparei as armas, merda. Ai, ai, Dá é pra mim, é pra cá mesmo. É, foi é pra cá mesmo. Chega a deixar a 12 e a.. Tá pra montar, tá, tá, tá pra mudar, vai, Tá pra mudar, tá pra mudar. Beleza. Make it fast. Come on, Sam. You're not staying in here. What about you? Ok, sono é a bomba. Ai, segue. Uh, uh, foi pouca uh, bala, gostei. Nice. Cheguei a gastar mais. Fresh air. Look at this. Sai, guys. So, where's this tower? We're close. Ah, yeah. Come on, let's go. Cuidado, infectado, Zenta. Hey. How you doing, little man? That was a close one, huh? Yeah. Not one of our finest moments, but we made it out. Yeah.